Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando o quarto episódio de Países Fictícios, espero que gostem, fui. Na Guerra Civil Americana, os confederados venceram após anos com o apoio dos europeus, já que eles eram os principais produtores de algodão da época, muito apreciado pelos europeus. Com a vitória dos confederados, eles anexaram o estado de Missouri, Kentucky, Virginia, Virgínia Ocidental, Novo México, Maryland e Arizona. Depois de alguns anos, iniciava-se a Grande Guerra, onde eles lutariam ao lado dos alemães contra os Estados Unidos da América. Após alguns anos, as potências centrais venceram, fazendo então o Tratado de Paz, no qual os confederados anexaram a Califórnia, Partir de Nevada, Utah, Colorado, Kansas e Nebraska. O país hoje em dia está na terceira posição na Força Militar Global. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os soviéticos iniciaram uma campanha no norte da Itália e, juntamente, os americanos ao sul. As tropas soviéticas e americanas dividem o país em 1951, na Conferência de Milão, no qual o Tratado era desocupar a Itália, enquanto isso, no norte da Itália, é instaurado um governo socialista pró-soviético e, no sul, um governo capitalista pró-estadunidense. 1958, as tropas americanas saem da Itália e, em 1959, os soviéticos deixam o norte como esperado. Roma é dividida entre o distrito soviético e distrito americano, com o Vaticano sendo um território livre para ambos os lados. Porém, em 1962, foi construído um muro, dividindo o distrito com em Berlim, para evitar o mesmo ocorrido. Em 1965, a entrada no Vaticano pelos cidadãos norte-italianos é proibida para evitar a propagação religiosa. Isso enfurece o povo norte-italiano, que em 1970 faz um levante na cidade de Roma por Giorgio Pasquale, estudante de teologia, com armamentos ilegais adquiridos por meio da França, dando início à Batalha de Tomba de Nerone. As resistências italianas lutariam por 12 dias contra as tropas soviéticas e acabariam sendo derrotadas. Com isso, em 1972, é criado o um grupo que se autodenomina Novo Ordine Templare. Então, o líder do grupo, Cesare Binotti faz uma transmissão nacional na TV dizendo ao povo italiano que se iniciou a nona cruzada. Isso faz o um movimento ganhar força e os italianos começam a lutar contra as tropas do governo. Em 1988, após inúmeras batalhas e revoltas, o muro de Roma cai. Isso influencia a queda do Muro de Berlim em 1989 e em 1990 ambas as Itália se unem, com o povo exigindo um governo da igreja. Então, o Papa João Paulo II aceita e se torna imperador do país, e cada vez que um Papa morre, o Conselho do Vaticano indica um novo, como atual, sendo o Papa Francisco. Em 2033, por várias questões, todas as alianças militares foram desfeitas, com isso, a Alemanha invade e anexa Luxemburgo, Dinamarca e Áustria. Em 2043, a Alemanha invade a Bélgica, Holanda, República Tcheca e Eslováquia. Em 2050, a Alemanha faz negociações com a Rússia e Lituânia, anexando alguns territórios sem guerra. Em 2054, a Alemanha invade a Polônia, que está altamente armada, mas a Polônia não resiste ao avanço alemão e é anexada. Em 2060, a Alemanha declara um estado comunista, denominado de República Popular da Alemanha. Em 2070, a Alemanha se tornou uma potência militar, econômica e nuclear. Como a Disney vinha sendo o partido mais rica dos Estados Unidos, os sucessores de Walt Disney pensaram e tiveram a ideia de tornar a Disney um país independente e assim se livrarem de pagar impostos. Após isso, colocaram preços altíssimos e fazem o que bem entender. Com a vitória do Brasil, Argentina e do Uruguai na Guerra do Paraguai, o revanchismo paraguaio aumenta, e com o passar dos anos, o Paraguai vai aumentando seu exército. Em 1914, com o início da Grande Guerra, o Paraguai declara guerra ao Brasil e seus antigos aliados. Porém, os Estados Unidos intervêm na guerra, obrigando o Paraguai a pagar uma indenização ao Brasil, à Argentina e o Uruguai. Após sua derrota, o Paraguai decidiu negociar com a Bolívia sobre ceder algumas partes do seu território a ele. Com falhas na negociação, o Paraguai invade a Bolívia, conseguindo conquistá-lo. É feito então um tratado, no qual Bolívia cedereia alguns territórios seus a ele, além de pagar uma indenização. Com a vitória do Paraguai sobre a Bolívia, o Brasil, juntamente com a Argentina, declarou guerra ao Paraguai em 1939. Porém, as forças paraguaias estavam poderosas e, com isso, chegaram no Rio de Janeiro rapidamente, fazendo com que o Brasil se rendesse. Com isso, o Paraguai continua avançando pelas terras argentinas, chegando próximo de Buenos Aires. Sem muita resistência, a Argentina se rende, e então é feito um tratado no qual a Argentina e o Brasil cederiam territórios ao Paraguai, juntamente pagando uma indenização. Em 2022 o Brasil estava em uma grave crise econômica E aproveitando disso os dinossauros começaram a se revoltar Mas rapidamente foram contidos Porém é falta alguém E esse alguém era o Quintinator Ele ficou chocado ao ver seus pets serem mortos Então ele juntou com o exército do Acre Alguns dinossauros que sobreviveram Fizeram uma revolta Porém bem mais organizada Graças às estratégias do Quintinator Outros estados se juntaram ao Acre isso causou uma grande dor de cabeça para o Brasil. Os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Maranhão e Piauí tendo que com a crise, desde o Brasil se rende, então é proclamado o Império do Águia, com seu imperador, e sua economia é a segunda maior do mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram sem proteção, com isso, o telefonema Zimmermann não foi interceptado pelo Reino Unido. Então, o México invadiu os Estados Unidos. Com isso, o Estado de Michigan dá um golpe de Estado e vira uma república. Tudo ocorria bem, até que em 2032, robôs começaram a se rebelar e atacar humanos na capital de Detroit. Com isso, uma guerra civil estoura no país entre os robôs contra os humanos. Os robôs têm apenas um pequeno vilarejo perto da cidade para apenas eles morarem entre seus direitos. Os robôs ganham, mas isso afeta muito a economia de Michigan. Então, por esse motivo... Um golpe militar acontece, deixando os militares no controle de um país Que fez milagres para a economia de Michigan Hoje o país prospera e é o melhor lugar para se viver Tem um BIP bruto de 2 trilhões de dólares E tem ótimas relações com o Canadá Com uma grande migração muçulmana na Europa em 2020 O Império do Brasil inicia uma cruzada contra os muçulmanos na Europa Na região da Andaluzia. Os muçulmanos se unem contra um inimigo em comum os cristãos. A Cruzada do Império Brasileiro estava lotada de adolescentes que se acham templários. Devido à falta de experiência dos cruzados, a Cruzada falha. O Sul Espanhol e Catalunha é tomado por muçulmanos. A mesma coisa ocorre no sul de Portugal, mas, por sorte, a maior parte de Portugal é salvo pelos cruzados. Os cristãos são obrigados a adotar crenças muçulmanas. Na região da Sicília e Nápoles, muçulmanos dessas regiões se unem ao califado de Al Andalus, e o califado consegue derrubar os cruzados na Itália. Mas, em 2045, com a morte do califa Mohamed Al Arbar, o país entra em decadência. A região é dividida em vários estados menores, sendo eles o Emirado de Sevilha, Emirado de Granada, Emirado da Murcia, Emirado da Valência e Catalunha, Emirado de Algarve e Emirado da Sicília. Depois da queda da União Soviética, começa uma guerra entre as antigas repúblicas soviéticas contra os antigos estados fantoches da União Soviética. Nessa guerra, a Romênia tocou a Moldávia e Sérvia. A guerra acabou em 1993, com a vitória dos antigos fantoches. Em 1996, acontece a crise de 1996. E assim, a república cai e é trocada por uma monarquia. Em 1999, acontece a Terceira Guerra dos Balcães, onde a Bulgária ataca a Macedônia. Depois disso, os países da Antiga Iugoslávia, junto à Grécia, Turquia e Romênia, atacam a Bulgária. E assim ela é derrotada em dois meses. Um Tratado de Paz dizia que a Romênia anexa o norte do país. Por causa da falta de investimento por parte do Brasil na região do Norte, o governador do estado do Amazonas, Wilson Miranda Lima, decide tornar o Amazonas uma república independente em 2022, mas acabou não dando em nada. Um tempo depois, em 2023, o Acre, também localizado na região do Norte, voltou a ao Depst da independência do seu estado. Vendo isso, o governador do Amazonas aproveitou e convidou o Acre para uma união. O Acre, vendo que seu movimento sozinho não iria dar em nada, aceitou e se uniu ao Amazonas. Então, foi oficializada a República do Acre Amazonense. Então, dois anos depois, com seu constante crescimento em infraestrutura e economia, outros estados do norte resolveram se unir à República do Acre Amazonense. Foram eles. Roraima, Rondônia, Pará, Amapá. Já o estado de Tocantins optou por permanecer em solo brasileiro, então a República do Acre Amazonense passou a se chamar República Federativa Amazônica. O país continuou crescendo cada vez mais. Em 2026, o Suriname, Guiana e Guiana Francesa entraram em um acordo para se unir à República Amazônica. A união deu tão certo que o país se tornou a quinta economia da América do Sul e o quarto país em maior extensão territorial, ocupando também alguns outros territórios pequenos